E tudo bem? Vamos falar de intuição, uma coisinha tão simples que muitas vezes as pessoas falam, mas que raio que é? Será que é? Tô confusa. Bom, se você já partiu desse pressuposto de não sei o que é, tô confusa, acredite. Você já desceu um degrauzinho. A intuição... Como eu sinto e vejo, tá? Eu vejo que é um lugar de conexão nossa, onde não está preso a nenhuma crença limitante. Flutua, fora da, con da tua condição humana, para longe, para longe. E se é que se a gente não tivesse nenhum aprisionamento de ideal, conceito, tarará, certamente... O nosso lindo corpo humano faria captações extraordinárias, mas como tem muitos entulhos, a captação vem pouco. Algumas pessoas vêm com muita frequência porque são almas mais rodadinhas e que trabalham, trabalharam aquele viés. Bom, no meu caso, eu sempre vim muito intuitiva, né? mas isso não é exclusivo meu. Muitas pessoas desse planeta são. Então, é um algo natural de cada um. Então, para mim é um algo solto, livre, uma conexão solta, livre, né? onde você consegue perceber com mais facilidade o que você pode viver, como as coisas podem ser. Porque, como a gente sempre fala, a gente não veio para sofrer, viver densidades, para tudo ser muito duro, para tudo ser muito pesado. Não! Então, a intuição traz esse brilho, esse carinho. E é como se fosse um sopro instantâneo, que vem assim, ó. Fala, Nossa! Agora, se vem esse sopro, e aí depois você começa a tentar processar os dados com o seu racional, juntamente com as suas crenças limitantes, aí as dúvidas vão começar a surgir, porque você vai começar a duvidar Daquele sopro instantâneo que a sua intuição te trouxe. A intuição não faz você se sentir mal, a intuição não te traz angústia, ela só te avisa. Ela só fala, ó, oh, ei. É como se fosse uma ideia que entra. Tem pessoas que falam, ah, eu senti uma premonição, fiquei angustiado. Espera aí, você sentiu a premonição, mas junto com seus padrões de crença, você processou aqueles dados de forma dolorosa, contundente, e escolheu a frequência da dor. Tudo bem, mas não que a intuição tenha te trazido tá? essa dor. Isso não existe. Sentiu dúvida? Não é intuição. Não estou falando do primeiro. Primeiro veio a ideia. Se você começar a duvidar, esquece, você está totalmente racionalizando. É aceitar aquela primeira ideia que veio. Eu não sei se em algum vídeo eu contei para vocês, devo ter contado, mas se eu for repetitiva, vale a repetição da história. Eu lembro quando eu tinha 18 anos que eu estava assim, desolada. Estava procurando um lugar para morar, eu não achava, sempre, desde os 16 eu moro sozinha. E não, acho que era mais, eu tinha mais, eu já que com 21 anos. Tanto faz. E aí tava procurando e eu lembro que na região tava tudo lotado, tudo alugado, tudo... E aí o que, que eu fiz? Eu, no meu desespero ali ainda humano, né, eu fechei o olho assim... Falei, Deus, só quero um lugar pra morar. Se eu tô fazendo alguma coisa de errado, me mostra. Mas se eu tiver o merecimento de um lugar que vá aceitar as condições, né, seja do quanto eu ganho, enfim... Me mostra. Gente, foi instantâneo. Eu tava na rua. Tava rolando um chororô ali. Vem um frescor aqui, ó. No meu frontal. Com uma imagem. De um prédio. De uma kitnet. Que eu já conhecia, tá? Eu já tinha passado ali, mas eu não tinha parado pra ver. Falei, ah! Achei que era uma ideia. Aí eu fui lá. O primeiro apartamento que eu vi não, não deu certo. Aí o segundo no andar uh, de cima, ou no andar de baixo, não me lembro, deu certo. E aí veio o frescor, viu? Eu te mostro onde é o caminho, porque eu sou você. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. E nisso sempre foi dessa forma comigo. A minha intuição, o que eu sou, me levando para os melhores lugares para ser feliz. Intuição não vai te levar numa presepada. ela vai te levar num lugar onde você tem um algo a ressignificar, a aprender, sejam todos os seus parceiros, seja o trabalho que você se encontra, seja as amizades, seja os lugares que você intui de ir ou não, ou as pessoas que você sente de ligar ou não. Ah, essa é boa para contar para vocês. Ah, quando eu comecei a atender, tinha algumas pessoas que depositavam um pouco a mais a sessão e me incomodava, não, não vou receber por isso, eu vou doar, e eu falava para o pessoal, eu vou doar, eu vou intuir aqui, ver se alguma ONG, ou um alguém que eu sinta que esteja precisando, aí as pessoas concordavam, e tudo bem, eu parei, me concentrei, eu lembro dessa, acho que foi uma segunda ou terceira vez, sim. tinha um valor que para quem não tem, iria dar para fazer uma boa comprinha, sabe, ou pagar algumas contas, hein? Fechei o olho assim e pedi intuição. Quem do meu hall de amigos está precisando? E aí veio uma pessoa muito querida que eu amo demais, que ela, ela tem um trabalho lindo, ela faz sobrancelhas, faz as, faz as unhas, os pés. É, ela é uma querida, assim... Me veio imediatamente ela, falei, Ai, será que ela vai ficar sem graça de eu oferecer, né? mandei um áudio ela mandou um outro áudio chorando como é que você sabia que eu tava precisando então gente é a intuição ela é divina eu não estou falando em termos científicos porque eu sei que os cientistas explicam fazem a, a explicação da subdivisão ali né subconsciente inconsciente não é? e Diego ah, lá papá esquece tudo isso são teorias válidas, importantes para estudo, mas a gente vai avançar um outro passo uh, logo mais nos próximos 20 anos. Que é importante, não estou desmerecendo nunca, jamais, quem sou eu? Tudo é importante, cada passo é importante. O que eu estou querendo dizer é um outro lugar de intuição: a intuição ela facilita, ela flui no amor, ela é divertida, ela é brincalhona e se você confia você venta nesse lugar, que nem o próprio projeto Sananda, primeiro começou a vir a intuição, depois ele apareceu, e aí depois que ele foi embora, né, ele explicou, você quer dividir com as pessoas, passar, porque todo mundo que está despertando, é importante que compartilhe, é né? um trabalho com um outro evento que a gente vai viver no, no futuro, as pessoas vão precisar, Eu falei, tá bom. Aí a intuição ficou rondando, ela fica rondando, ela, ela, ela te avisa, ó, vai aqui, vai nesse lugar. E quando eu comecei, é, faz poucos meses, né, gente? Foi tomando uma, uma proporção amorosa de tanta gente recebendo essas mensagens é, de peito aberto que efetivamente está ajudando no despertar, porque não sou eu, né? São vocês mesmos criando essa situação. Então quando você entra na intuição, ela só te leva. Não tem será. O que, é que eu faço aqui? Não, você sabe o que você tem que fazer. Você só vai em relacionado a qualquer coisa. Então é a primeira coisa que vem agora. No segundo momento, se você começa a duvidar, você já perdeu todo o significado da verdadeira intuição. Uma queridona que eu amo de paixão, que é a Mônica Medeiros, da Casa do Consolador, ela conta que ela estava estacionando o carro dela e aí a intuição dela veio forte. Mônica, vão assaltar os carros, você não precisa passar por isso. Tira uh, o rádio do carro, vão, vão roubar. O rádio, se você não tirar. Ela falou que... Ah, acho que é pensamento negativo. E aí roubaram o rádio. E ela falou, eu fui avisada. Comigo muitas coisas também de quebrar ou, ou assaltinho, sabe? Eu também fui avisada. Mas eu achei também que era um pensamento negativo. Né? Porque a gente tende a não perceber que é um de fato um aviso então entenda o seguinte é uma ideia que vem que não te machuca o que te machuca é o seu padrão de frequência na dor tá que traz essas informações e faz a mudança de como elas entram. né é tudo já somos nós em configuração de todas as existências que a gente tem não é um alguém que fez, a gente já vem naquela naquele filtro, né? E aí você escolhe se você vai abrir mais esse filtro para enxergar melhor as coisas ou você vai continuar como uma peneirinha cheia de crencinhas limitantes fofas <risos> que a gente tá aqui ó, amassando, amassando, sovando <risos> para ver se alarga. Então eu queria trazer esse assunto básico, simples. É... Porque não tem um segredo, entende? Ai, como eu acesso a minha intuição. Preciso comprar um desentupidor de cabeça. Ficar fazendo... Gente, não. Tá indo você? É parar. Falar, tá em mim. Vamos. Eu tenho a visão. O que, que eu tenho que fazer aqui? Aí você se eleva minha resposta veio teve uma vez num num momento assim acho que foi um dos momentos mais importantes assim para mim que eu eu fiz um pedido muito sério que seria um divisor de águas brusco na minha vida e a minha intuição só disse para fica aí você vai entender o porquê e aí eu entendi que era só até ali que eu tinha que saber. E eu parei para fazer uma determinada coisa. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque não ter dado procedência aquilo fez eu chegar no estado onde eu estou. Então como eu agradeço a mim mesma nesse estado crístico como eu agradeço cada um de vocês nesse estado crístico que está borbulhando para ser acessado por vocês as frequências estão aqui, os sentimentos são só frequências você só precisa subir e parar de se contar a historinha é a tal da história da super validação bota para subir <risos> que a intuição ela tá aí não deixa mais a dúvida te rondar, não deixa mais aquilo ficar remoendo, mas será, será, ah, mas eu não vou questionar, na... questionar o quê? Se você sabe o que é bom para você, se você sabe o que você quer, não tem questionamento, não é acreditar em tudo, o que eu tô falando é um algo muito mais profundo aqui, é com você, eu sei o que é bom para mim, e não há abertura para uma outra pessoa vir e falar, olha, eu prefiro que você use uma cor X de roupa, não tem abertura para a pessoa escolher qualquer coisa para quem eu sou, porque eu sou eu. Então eu sou. E aí a tua intuição vai para um outro lugar de confiança. Porque a dúvida é, são as dependências. Uma, um grande ser. O nome dela é Ana. Um beijo, eu falei para ela que eu ia homenagear ela aqui hoje. Ela me inspirou em vários outros vídeos para fazer. Ela é. Ela falou, eu estou comigo, não estou por aí querendo migalha de ninguém, querendo um carinho, um toque, um o que, que é o que? Eu me dou o que eu quero, porque eu estou comigo. E a melhor coisa é estar consigo. Não que você não vá socializar, você não... não é isso, tá gente? Mas entendam a sabedoria desse ser você estando com você e a intuição é isso é para você aqui eu vejo muitas é, pessoas que se empolgam é normal a gente vira criança começa a ver acessar ah, vamos curtir né vamos falar tudo que tá sentindo mas veja que interessante ah, eu vejo muita distorção em algumas leituras e eu vejo assim, aí eu não falo nada, fico quietinha. Aí a pessoa fala, viu, ah, segue esse conselho aí. Eu falo, claro, pode deixar achar comigo. E, e eu vejo que, que a pessoa, na verdade, ainda porque tem esse estágio, né? Assim, você começa a acessar as coisas para si, e aí você se empolga, e por conta desse lugar do ego... Aí você começa a passar para os outros. Né? Só que ainda você está na fase de que o que você intui que você acha que é para o outro, ainda assim é para você, porque você nem está pronta para fazer isso para o outro. Você primeiro precisa minimamente entender o que, que é para você. É nesse aspecto. Ah, mas se é para mim, aí não tem outra pessoa que ressoa. Às vezes são as mesmas coisas. Às vezes são. Mas quando vem com um senso de egocentrismo, de imposição, para se sentir mais alto, né? a leitura perde toda a força. Então, uma boa comunicação intuitiva é aquela que flui sem nenhum pedregulho, sem dúvida ela é, e ela te mostra, é só isso, dá para ficar constantemente nesse lugar, dá, mas você precisa estar, de novo, voltamos no livro O Poder do Agora, presente, no agora, eu juro que é só isso, <risos> Nos próximos vídeos eu tenho uma lista de intuições que passou aqui. E aí eu vou colocando gradativo, tá? Mas parece ser simples. Mas pensa, para. Se conecta um pouco com a tua intuição. Que você vai ver que as coisas vão se tornar completamente diferentes na sua vida. Não tem dor, não tem raiva, não tem desespero. Só tem segurança quando a sua intuição fala com você. Então, pratique uma coisa que é tua para ela se tornar mais viva, tá? Beijo.